O mundo dos investimentos parece complicado e um pouco distante da sua realidade? Não se preocupe! Aqui na Genial a gente te traz para perto dos melhores investimentos de forma simples e descomplicada. Abra sua conta na Genial e vem conosco!